Olá, eu sou o professor Branco e hoje vamos falar um pouco sobre o conceito de religião. Lembrando que quando falamos de conceito de religião, não podemos confundir com outros conceitos, tais como crenças e religiosidade. Cada um desses expressa uma interpretação distinta e misturá-los seria um equívoco. Rapidamente e de modo muito simplificado, vamos conceituar religiosidade e crença como um conjunto de princípios morais e tradições que regem o dia a dia das pessoas. São ideias simplificadas, não elaboradas ou estudadas, ou ainda, que tenham sido discutidas dentro de uma religião. Não há um caráter de instituição ou de regulamentação, e isso é fundamental, pois é o que difere a religião da religiosidade. Um exemplo simples de religiosidade, os cristãos que têm superstições misturam seu pensamento civil cotidiano com o religioso, ou ainda misturam diversas crenças ah, ou doutrinas. Já a religião é uma manifestação concreta, física e mundana de uma, de uma crença. É onde se estabelecem regras, normas, credos, dogmas, sacramentos, rituais. É também onde encontramos o padre, o pastor, o rabino, o monge, o imã. E também os livros sagrados, os templos, os cintos, enfim, uma instituição, uma ordem. Quando a ciência se refere à religião, está falando somente da parte humana, a parte mundana, ou seja, parte realizada pela mão do homem, sem o mérito ou preocupação de estabelecer a origem ou divindade. A religião, na ciência, é mensurável. É a parte que pode ser estudada, medida, testada, criticada, avaliada. Enfim, não se trata da crença ou da religiosidade, que é subjetiva mas da materialidade dos acontecimentos observados. A Igreja Católica faz, fez a Inquisição, independentemente de qualquer explicação sobre, não há crítica a Deus ou aos princípios inspirados da crença, e sim das ações dos homens que tomaram essas decisões, e mesmo vale para as críticas e manifestações neopentecostais atuais sobre o dízimo ou o uso do mesmo. Toda a crítica recai nas instituições. De um modo simples, podemos dizer que a ciência percebe a religião como a ação dos homens que creem em algo, logo, como uma consequência que pode ser estudada. Se a religião pode ser estudada pela ciência, ou seja, pode ser avaliada, criticada, interpretada, a crença também pode ser estudada, mas com a diferença de que a crença não há materialidade ou responsabilidade institucional. Pode-se estudar no que as pessoas em geral acreditam. E só. Não há o material, o mundano. Não há uma crítica no que é pensado, pois é subjetivo e imensurável. Por fim, um exemplo bem interessante sobre as diferenças de uma religião para outra de uma mesma religiosidade e crença. A primeira mulher no mundo a ser eleita presidente de um país... Foi em um país muçulmano, em outro país muçulmano, muitos anos depois ainda, as mulheres não podem dirigir ou ainda sair de casa sem o marido, o irmão ou pai. Era isso. Até o próximo conceito.